Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Ala, sou professora de Língua Portuguesa do quinto ano. A nossa aula de hoje é sobre sufixos, esa com z e esa com s, dígrafos, acentuação, incluindo cedilha e hífen, palavras com ao, el, iu, ol, u, e trás e atrás. Primeiramente, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de esclarecer que durante toda a nossa aula a gente vai ter várias atividades, finalizando cada assuntinho trabalhado hoje. Então, pause o vídeo, tente resolver as atividades antes de eu dar a resposta, para ver se vocês realmente estão aprendendo e compreendendo o que está sendo dado aqui, tudo bem? Então, o estudo dos sufixos, o que são sufixos? São terminações, certo? E esses sufixos, o ESA, com Z e o ESA com S, eles vão aparecer em substantivos derivados. Então, esses substantivos vão derivar de alguma outra palavra. Se ele derivar, por exemplo, de um adjetivo, ele vai ter a terminação com ESA com Z. Agora, se eu digo que é, o meu substantivo ele originou de verbos terminados em ENDER ou adjetivos na forma feminina terminados em EIS, ou adjetivos que indicam lugar de origem ou título de nobreza, eu vou terminar o meu substantivo derivado com esa, com s. Então, vamos aos exemplos. Se eu falo, por exemplo, aqui, eu quero um substantivo originado de um adjetivo, eu falo gentil. Gentil é um adjetivo. Qual é um substantivo que eu posso originar de gentil? Gentileza. Agora, esse gentileza... O seu finalzinho ali, o sufixo dele, vai ser com Z ou com S? Vai ser com Z, porque eu estou... Eu faço um substantivo que derivou de gentil, que é um adjetivo. Agora, é, se eu tenho um verbo terminado em ender, certo? Então, eu falo estender. Um exemplo, estou terminando com ender. E eu peço para você me dar, ou eu dou na questão, um substantivo derivado de estender. Eu falo extensa. É um, uma palavra derivada de estender. Esse extensa, esse final, vai ser com S ou com Z? Com S. Agora, se eu dou uma, uma forma feminina de um adjetivo terminado em ex. Por exemplo, português. Português é um adjetivo, eu estou dizendo que a pessoa nasceu em Portugal, por exemplo, português. ele é português, e eu quero que você me dê a forma feminina disso aqui. Eu sei que o feminino de português é portuguesa. Esse exa no final termina com S, certo? Esa com S. Se eu te peço um adjetivo que indica agora lugar de origem ao título de nobreza. Então, se eu falar, por exemplo, qual o feminino de Duque? Duque, no caso aqui, é um título de nobreza. O feminino é duquesa. Por mais que tenha o um som de Z, eu agora sei que ele vai terminar ESA com S. Certo? Essas são as regrinhas para o uso dos sufixos exa com Z e ESA com S. Praticando, é aquilo que eu falei, pausa o vídeo, tenta resolver e depois, depois volta para ver se você realmente aprendeu como usar esses sufixos, tá bom? Então vamos lá. O homem tratou sua namorada com um substantivo derivado de delicado, então, delicadeza. Esse delicadeza vai ser com Z ou com S? Aqui, com Z. Por quê? Porque delicado é um adjetivo. Sua, um substantivo derivado de belo, beleza. Sua beleza me atrai. Esse beleza vai ser com S ou com Z? Com Z. Porque, novamente, nós estamos tratando de um adjetivo. Ela é o feminino de camponês, porque eu estou falando ela. Camponesa. Qual vai ser o sufixo? Esa com S. Por quê? Porque camponês agora eu estou dando um lugar de origem. Lembra que quando for um verbo ou um substantivo que esteja falando sobre um lugar de origem, a gente vai terminar com ESA com S? Gostaria de acabar com a sua triste. Um substantivo, tristeza. Tristeza vai terminar com Z. exa com Z. Porque eu estou tratando de um adjetivo. A filha do rei chama-se... Eu quero o feminino, a forma feminina de príncipe. Princesa. Se princesa vai terminar com exa com S. Certo? Porque é um título de nobreza. Então, tudo bem. O nosso próximo assunto é dígrafos. Agora... A gente tem que entender primeiro o que é dígrafo, certo? E o que diferencia dígrafo de um encontro consonantal. Então, o dígrafo é a união de duas letras que representam um só fonema. O que é um só fonema? Um só som. Então, por mais que eu tenha duas letras unidas, eu só vou ouvir um som. Eu não vou conseguir distinguir as letras que estão formando aquele som diferente do encontro consonantal. Por isso que aqui embaixo, ó, eu coloquei bem em negrito para a gente não esquecer que dígrafo não é um encontro consonantal. Porque no encontro consonantal, a gente vai ter consoantes juntas, como é o caso aqui, ó, da palavra do substantivo empanado. certo? Eu tenho ali o M e o P unidos. tá tendo encontro consonantal. Mas por que, que aquilo não é um dígrafo? Porque eu ouço tanto o som do M quanto o som do P. Então, se eu falo em eu estou ouvindo o som do M. Pá, nado. Esse pa estou ouvindo o som do P. Então, conseguir distinguir as duas letrinhas ali é um encontro consonantal. Não consegui distinguir, como é o caso aqui, por exemplo, de passagem, eu tenho um dígrafo aqui, não encontro consonantal. Porque quando eu falo passagem, eu não ouço o som de dois S, eu ouço o som de um S apenas. Mas eu sei que na escrita vão ter dois S. Então, se foi só um fonema, é um dígrafo. Entendemos isso aí? Então, os principais dígrafos que encontramos na língua portuguesa. CH, LH, NH, GU e QU. Eles estão em azul, se diferenciando do restante, porque estes dígrafos, no momento da separação silábica, eles vão permanecer juntos. Enquanto que os que estão em preto ali, eles são separados. Então, nós temos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A passagem custa 20 reais. Eu, per, eu pergunto em qual das palavras dessa minha frase aqui eu encontro um dígrafo. Eu encontro em passagem. E qual é o dígrafo? SS. Então, da mesma forma aqui, os negros fugiram para o quilombo. Qual a palavra que eu encontro um dígrafo? Quilombo. Qual é o dígrafo? Queu. Fiquei com medo de descer a ladeira. DC, você não ouve o som do S separado do C, você ouve apenas um fonema, mas nós sabemos que o dígrafo ali é o SC. Acentuação, e o estudo também do cedilha e do hífen. Quando a gente fala de acentuação, é para nos ajudar a pronunciar as palavras da forma correta. Então, é muito importante, porque se uma palavra não tem um acento, vamos usar André aqui como, como exemplo. Digamos que não houvesse acento agudo ali no E. Eu não saberia o correto na pronúncia. Se seria André ou André. Com o acento a gente tem essa distinção e consegue pronunciar a palavra da forma correta. Então quais são os acentos principais? O acento agudo ele vai indicar a pronúncia aberta da vogal. Então, quando eu for pronunciar essa vogal, eu sempre vou puxar mais para ela, certo? Eu vou, é, é a própria abertura da vogal, a gente vai falar essa vogal de forma mais aberta. Então, vamos aqui ao exemplo, ó. André, eu tô ampliando o som quando eu chego na sílaba que tem o meu acento agudo. Da mesma forma em fácil, eu falo fácil, não falo fácil, falo fácil, porque eu tô abrindo a, a minha vogal Onde tem um acento agudo, certo? O acento circunflexo já é o contrário. Ele agora vai indicar o som fechado da vogal. Então, no exemplo aqui, eu falo silêncio. Eu não falo silêncio, falo silêncio. Eu estou caindo, estou fechando o som da minha vogal. Da mesma forma em você, você, certo? Então, o acento agudo indica a abertura e o circunflexo o fechamento, o som fechado da vogal. Agora, o tio. O tio a gente também encontra nas palavras, certo? Ele indica o som nasal da vogal. Então, ó, quando a gente fala não, mão, é", pão, a gente está sempre usando o som nasal. Ele é, o tio é basicamente para isso, para demonstrar quando a palavra tem um som nasal. A cedilha, ela só vai aparecer agora quando a gente for trabalhar com C. Ela não aparece em nenhuma outra letra. A cedilha é colocada no C antes de A, O e U para dar som de SS, então a gente tem aqui, criançada, criançada, eu ouço o som de S, mas na verdade, na, na hora da escrita, eu vou usar a cedilha no C, da mesma forma, cabeça, certo? Eu não tenho o som de, se, se não tivesse aquele, aquele cedilha ali, nós falaríamos cabeca, então o cedilha vai dar, vai trazer para o som do, C, do, do S, perdão. Agora o hífen, o hífen ele serve para unir as palavras, os prefixos, certo? Um exemplo, arco-íris, ex-aluno, apenas isso, acentuação é isso. Praticando, novamente, pausem o vídeo, tentem resolver essas questões aqui e depois voltem. Tentem observar nessas frases qual das palavras aqui precisam de acentuação para que a gente possa entender, né, achar o sentido da frase. Porque se você ler em maio eu lhe darei outro maio. Alguma dessas palavras está precisando de acentuação, então pausa o vídeo e tenta resolver. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu já entendi que em maio a pessoa vai receber um maior. mas para que isso aqui tenha o som de maior, eu preciso fechar o som da vogal o. então vai entrar aqui o acento circunflexo. Os pais de Carolina vão sair do país, eu quero abrir agora o som da vogal I, então acento agudo. Eu ainda não domino as regras do dominó, eu quero abrir novamente o som, só que agora da vogal O. Estamos a apenas alguns metros da estação do metrô, agora eu estou fechando o som da minha vogal. Palavras com ao, el, iu, ou, ou. Complete as palavras. Esse, na, quando a gente estuda é, as vogais aliadas ao L, nós estamos agora dando ao L uma nova característica. Quando a gente vê o L assim é, seguido de uma, é, seguindo uma vogal, ele vai receber, ele vai ter o som de U, certo? Então, ao, eu, é, como se fosse um U, ele vai dar o som nas palavras de U. Diferentemente de quando a gente tem, por exemplo, o L na frente da vogal. Aí agora a gente já vai ouvir o som do L. Então seria Lá, Lé, Li. Mas quando a gente vê depois da vogal, ele vai assumir esse som de U. Então vamos ver aqui o exemplo das palavras? Vamos completar para a gente ver como vai ficar? Soldado. Móvel. Brasil. Funil. Pulga. E alfinete. Então, em todas as palavras que a gente for usar é, essa, é, essas sílabas, a gente tem que saber que o L aqui está assumindo o som de U. É somente isso. Agora, traz e atrás. O garoto traz um lanche delicioso para a escola. Então, quando eu uso traz, eu estou me referindo à forma do verbo trazer. Agora, ele senta para lanchar atrás do banco. Atrás agora indica lugar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes, a gente se confunde na escrita, mas enquanto o trás está se referindo a um verbo, o atrás está se referindo ao lugar. Então, complete as frases. Papai traz, no caso, boas notícias para nós. Ele trabalha atrás do balcão. Pedro senta atrás de Paula. Quando eu vejo assim, ó, ou atrás de. Quando a gente fala no final da frase, balcão, é, quando você se refere a um lugar, a uma pessoa, a gente sabe que está indicando né, o lugar. No caso, se eu falo aqui, ele trabalha e eu vejo o balcão. Estou querendo dizer que ele, tá, ele trabalha em algum lugar, ele trabalha atrás do balcão, certo? Então eu jamais vou confundir essas duas palavras, porque traz assim, terminando com Z, né sem o A, ele está se referindo ao verbo trazer. Então, papai traz boas notícias. Estou dizendo que o papai trouxe, né? Já vai, ter, já vai estudar as formas, ou as outras formas que nós temos verbais. Então é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do Eu Gosto Mais Integrado. Espero que tenham entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima!